A obesidade causa tanto mal quanto a fome, é por isso que o ministro Flávio Dino tá andando de bicicleta. Esta afirmação maravilhosa foi dada pelo presidente Lula. O restante tá tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença. E ele tá sendo absolutamente cancelado pelas hostes, né, um movimento, sei lá qual que é o nome desse movimento, né, se é movimento gordo, se é movimento pela obesidade, movimento plus size, eu não sei. Sei que é um movimento que, na minha avaliação, né, busca glamorizar a obesidade, que é uma doença e precisa ser tratada como uma doença. Vocês viram a missão que eu tive na Dinamarca e eu tive a oportunidade de conhecer a Novo Nordisk, que é uma empresa que combate é a, maior, primeiro, a maior empresa né, de combate a diabetes uh, do mundo. 70% das canetas de insulina do SUS são da Novo Nordisk que é um país desse tamanho Dinamarca que a gente importa 70% das canetas utilizadas pelo SUS, para você ver como não é necessariamente ter recursos naturais, não é necessariamente ter um bom ambiente né, para os seres humanos, para a agricultura e etc, que faz um país se desenvolver. Tamanho da Dinamarca, tamanho do Brasil e olha só a qualidade né, da empresa que eles têm lá. E o outro foco da Novo Nordisk é combater a obesidade, né, que a obesidade é um problema, que, assim, custa muito caro e que causa males gigantescos para uma pessoa. A obesidade não deve ser glamourizada, a obesidade não deve ser exaltada, ela precisa ser combatida, precisa ter política pública de combate à obesidade, né? porque isso causa mal à pessoa, causa mal ao poder público, que gasta depois com essa pessoa, né? mas tem uma galerinha que diz que não, não, você tem que se aceitar como você é, que assim você vai ser feliz. O problema não tá em você, o problema tá na sociedade. Não, o problema tá em você. Você tem um problema de saúde e você precisa tratar esse problema de saúde. Ah, você é, é, é, é discriminado por ter esse problema de saúde? Pô, se alguém de fato, né, for é, é, é, impedir você, sei lá, de entrar num restaurante, né? Porque você é gordo, aí de fato você tá sofrendo uma discriminação criminosa E aí você precisa denunciar o sujeito que tá fazendo essa discriminação criminosa Agora, uma coisa é a discriminação Outra coisa é você glamorizar, né? Você colocar a obesidade Não, a obesidade é uma coisa que é... Natural, que é ok, que tá tudo bem você ser obeso, que basta você se aceitar, que você deixa de sentir tristeza, que você deixa de ligar pro resto da sociedade, porque é o resto da sociedade que te oprime, que é gordofobia. Não, meus amigos, não. É doença e precisa ser tratado como doença. Bom, primeiro, Lula fez uma piada. Não vi nada demais na piada, mas eu, eu sempre tenho. Né, algumas restrições Principalmente quando é um presidente da república Quando é um governador Em se fazer piadas né, E uma certa institucionalidade Mas assim, convenhamos também que a institucionalidade Do cargo executivo no Brasil Já foi né, para as barambolas há algum tempo. Mas nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar nas nossas comunidades, nos nossos grupos de WhatsApp, né, para você fazer o um debate qualificado, para você fazer um debate legal ali. Sobre a sua especialidade Sobre o que você sabe Sobre a sua localidade, sobre a sua região Sobre a sua cidade E claro, né, o Clube MBL É né, para você que quer é receber as notícias De bastidores de Brasília E ter acesso a todo o nosso a todas as nossas produções cinematográficas. E se você quiser mandar uma sugestão de projeto de lei, entrar no nosso Discord. Né? Então, o Lula cancelado né, por falar... Que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe... A fome. Uma parte da militância isso daí já é uma afirmação gordofóbica e depois de dizer que é por isso que o Flávio Dino tá andando de bicicleta. They see me rolling, they Agora é engraçado, porque assim, se fosse qualquer pessoa de direito dizendo exatamente a mesma coisa, se fosse um humorista no exercício da sua profissão, poderia já ter Ministério Público em cima querendo prender o cara. Ia ter uma onda de cancelamento unânime, porque tá tendo um cancelamento com o Lula? Tá. Mas é setorizado, não é unânime. Não é todo mundo que tá cancelando, toda a galera da esquerda que tá linchando né, o Lula por isso. Por quê? Porque ele pode. Como eu sempre disse, o politicamente correto, né, ele não é uma questão de defender minorias, de não ofender as pessoas. Ele é um instrumento de poder é uma régua moral que uh, as esquerdas utilizam, né, setores da esquerda utilizam contra os seus adversários políticos, mas não aplicam a si próprios, né? Ou seja, manifestações supostamente racistas, uh, homofóbicas ou gordofóbicas por parte da direita, né? motivam ações criminais, linchamento, boicote, etc. Por parte da esquerda aí não. Aí passa pano porque é um dos nossos. Tem de fato os caras que cancelam em qualquer hipótese, que é o cara que realmente acredita que o cancelamento é um instrumento, né, legítimo para você proteger minorias, etc e tal, mas a grande maioria utiliza isso como uma mera estratégia, né, para destruir Aqueles que simplesmente discordam deles, por quê? Porque o sujeito ele é incapaz de fazer um debate no campo das ideias. Ele é incapaz de rebater na ideia aquilo que ele discorda do seu adversário político. E por ser incapaz de fazer isso, ele cria um instrumento, ele cria uma régua moral né, que condena o adversário político dele sem que ele tenha que fazer o debate. Porque se eu acuso o cara de ser racista, se eu acuso o cara de ser homofóbico, por, às vezes, uma afirmação que não tem nada de mais, eu não preciso debater a minha discordância com ele. Basta eu fazer uma acusação. E aí, para acusação, não tem debate. É uma acusação que você coloca o cara no corner, no canto, e aquele cara precisa se defender. Aí, as esquerdas também esquecem né, a presunção de inocência. No cancelamento, não. É a presunção de culpa. Né? A presunção é que você falou, deu aquela afirmação com a, a, a pior das intenções, muitas vezes, por mais que você não tenha dito nada demais. Então é isso, né? O Flávio Dino andiu bastante aí de bicicleta, incentivado pelo nosso presidente Lula.